Separei três versões de Bíblia para destacarmos que a imagem da besta, ou seja, seu corpo, receberia espírito. O texto está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 15. Na versão da Bíblia Sagrada, com números estrondes, está escrito: Foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. Na Bíblia Almeida, século 21, está escrito: também lhe foi permitido dar fôlego à imagem da besta. Na Bíblia Almeida Corrigida Fiel 2011 está escrito e foi lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Então foi permitido espírito para falar, ou seja, foi permitido receber consciência para falar. A respeito de consciência e inteligência artificial, o filósofo David Shalmers, autor de Reality+, Mais disse que embora ainda não exista uma teoria científica sobre isso e não saibamos exatamente como é consciência, ele tem suas próprias opiniões e diz que está fortemente inclinado a acreditar que as máquinas podem sim ter consciência. Nós somos um tipo de máquina também, somos máquinas biológicas, nosso cérebro é uma espécie de computador biológico. E não acho que a biologia em si é a parte essencial, por exemplo, se alguém fosse capaz de realizar os mesmos processos do cérebro, mas fosse feito de silicone, eu diria que ela teria consciência. Dez anos atrás diria que nenhuma máquina estava próxima disso, mas agora elas estão chegando cada vez mais perto. O robô America, divulgado no final de 2021 e que viralizou por reproduzir expressões faciais de forma incrivelmente realistas, finalmente teve seu primeiro contato com o público. Na CES 2022, a maior feira de tecnologia que existe atualmente, desenvolvido por uma companhia britânica dedicada à produção de tecnologias avançadas, o robô mostrou sua capacidade de falar pela primeira vez. O Ameca é o robô em forma humana mais avançado do mundo, afirmou a empresa e seus criadores dizem que ele pode servir de plataforma para o desenvolvimento de futuras tecnologias robóticas. Bem, ao que parece, a imagem da besta pode receber espírito para falar, mas afinal qual é o objetivo da imagem da besta receber espírito e falar?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 Mateus 24 do verso 1 ao verso 15 E quando Jesus ia saindo do templo Aproximaram-se dele e os seus discípulos Para lhe mostrarem a estrutura do templo Oliveira chegaram a ele, os seus discípulos em particular, dizendo: dizer-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vida e do fim do mundo. Jesus. É normal que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim por quanto se levantará. Nação contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos vão te entregar para ser desatormentados e matar vosão. E seres odiados de todo. uns aos outros e uns aos outros se aborreceram e surgiram muitos falsos profetas e enganaram Resolação